Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde. E... Essa edição é mais do que especial porque estamos muito bem acompanhados aqui por essa linda BMW M2. Esse modelo de Pen Responde vai ser um pouco diferente, a gente vai fazer no formato carpool. Como é que funciona? Eu escolhi as perguntas de vocês no Twitter, se você ainda não nos segue, por favor, twitter.com Pengamingbr e a gente vai responder as perguntas de vocês dentro do carro. Muito obrigado do BMW por essa linda parceria, por esse lindo visitante, participante do Pen Responde, que vai deixar mais bonito do que o usual, não que vocês não sejam bonitos. Vamos lá para as perguntas. Pessoal, como a gente tá num carro e não dá para colocar todo o time num carro de uma vez só, a gente vai fazer em duplas esse pen responde. Mas a primeira pergunta já vai pro Carioca, pergunta do Ladrão de Almas. Carioca, você que é um jogador referência na posição, hum isso já sabe? Como você se mantém informado sobre o meta da jungle? Quais campeões são ou não são opções válidas naquele meta? Em quais situações solo kill e competitivo? Você considera isso crucial para um jungler se tornar um bom player, estudar esse tipo de material? Como é que você faz? Qual é o seu processo? Cara, eu considero sim. É, normalmente a gente vê os bonecos que estão fortes na solo kill, mas a gente tem que ver se eles são bons pro competitivo também, porque não é porque um boneco tá se destacando na solo kill que ele vai ser bom pro competitivo. Uhum. É, depende muito do kit dele, como ele se encaixa em composições. Então eu acho bem importante, qualquer pro player, saber os bonecos, pelo menos, da sua, da sua lane uhum. e isso ajuda demais. Caraca, a próxima pergunta também é para você. Eita. É, porque é um jogador de destaque da posição, né? <risos> Como você acha que ficou o nível dos junglers do CBLOL com a chegada do Croc do Diamond Prox e a saída do Revolta e dos outros? Cara, acho que a gente perdeu alguns nomes bons, Revolta, Sheen Minerva, mas em compensação entrou junglers muito bons, o Diamond Prox e o o Crocs da Renga me surpreendeu bastante nessas primeiras semanas também acho que tá, vem jogando muito bem uhum. e eu acho que a gente tem um nível legal de jungler e eu tô bem ansioso pra jogar contra todos eles. Você acha que vai ser um aprendizado tipo, diferente do, do caso do um Diamond's da vida que já é um cara que joga há 30 anos? Você acha que ele agrega muito hoje eu em dia? acho que ele você agrega acha... porque ele é um jungler inteligente, então mesmo que o, que o meta uh -huh. tenha mudado, acho que ele vai saber se adaptar uh -huh. e vai ser bem legal jogar contra ele. Eu espero que seja um aprendizado, né? Eu espero que não seja um, um amasso. <risos> não, vai ser um bom <risos> aprendizado. Não, pode ser um amasso nosso. É, da minha ele. ele que tem que aprender com você, cara. tem que aprender. Robô, pergunta pra você Feita do Go Pain Forever. Como se joga contra a Gwen? E quais são os melhores picks contra ela? Por que que ela é tão forte? Cara, a Gwen, ela tá bem uh, desbalanceada mesmo no top, ela é um campeão que o ela fio. dá muito dano, então o dela ela ganha alcance, tem um gap closer, ela tem um dashzinho que vai na sua distância, além de muito dano, ela se cura demais, então ela é um campeão muito dominante, ela não precisa usar o flash, que é difícil você gankar ela também. Uh, ela tem muito sustain por causa da build, ela dá muito true damage, muito dano real, você sai de Dora, ela tem velocidade de ataque, então ela... Enfim, ela é um campeão completíssimo, bem, bem forte mesmo. Uhum. Ela não tem muita, muita resposta. Você pode jogar, por exemplo, com o com o Gangplank, se você quiser ganhar dela, no encontrar um contra um ali. Mas, uhum. em geral, ela tá um campeão bem forte ela consegue ficar tranquila também contra esses campeões. Um Wukong, você vai de Ignite também, em vez de Flash, vai de Teleport Ignite. Dá pra você ganhar dela, porque você precisa ter aquele corta-cura. Se você não tiver um corta-cura, você vai de Base. Eu indico o um ban também reforma. faz bem. Se você não fizer assim, <risos> um ban faz bem também. Robô, pergunta pra você do Essiel. Como tá sendo ter uma resposta tão grande da comunidade com relação à sua personalidade e carisma? Cara, tá sendo bem da hora, acho que a galera tá me conhecendo um pouco melhor, acho que tô me abrindo um pouco mais também. Tô interagindo mais com a galera, fazendo mais lives, então a galera tá curtindo e também eu consegui encaixar minha gameplay. Acho que... Não, não sei explicar, mas enfim, eu, eu acho que eu encaixei no, no, no jogo, no meta, com os campeões, com o time, então... Minha gameplay melhorou demais também, acho que tudo isso casou. E a galera tá me conhecendo melhor, eu tô conseguindo mandar bem nas partidas, então acho que tá tudo encaixando e bora que bora que é o Robson, uhum. né? Não pode parar. Você acha que é importante o jogador ter essa, essa parte criador de conteúdo também, enquanto pro player? É bom, né, Cami? O Cami manja também, o Cami manja mais que eu mas é muito bom. <risos> é, né? é parte do trabalho, não adianta é. você só jogar, ou por exemplo, o jogador de futebol só jogar futebol, porque querendo ou não, você tem que cuidar disso que faz parte também do trabalho. E é uma coisa que a galera não presta atenção, mas faz parte, né? Tem que... Tem que, que fazer. Acostumar porque ele tem que fazer porque é do trabalho. Exato. Quer ser um jogador sem aparecer não existe. Então, <risos> é horrível. A gente vai pausar aqui que a gente vai passar em cima do troço, que que balança tudo. Safe. Pergunta para vocês dois, aqui do Bruno Ferreira. Pergunta para todos, mas já que só estou com vocês dois, é para vocês. Dois. O que vocês mais conseguiram absorver de conhecimento desse MSI? Cara, a gente jogou contra times bastante experientes lá, então depois a gente aprendeu muita coisa sobre o jogo. A gente foi para lá com bons conceitos e deu para ver que dava para jogar contra os caras, a gente tipo, não estava tão distante deles, pelo menos em conceito. Uhum. No geral, acho que eles não são tão diferentes da gente. Acho que eles são talvez um pouco mais disciplinados. Tipo, eles não erram muito na, na me condition, nessas coisas. No geral, acho que a, a gente aprendeu sobre disciplina. Acho que mais sobre disciplina mesmo. Uhum. É, acho que a gente aprendeu como lidar melhor em situações talvez pouco complicadas. Como uh, criar uma vantagem maior com a, a partir da vantagem que a gente tem como conseguir uh, ganhar o jogo sem precisar sair matando todo mundo ou da Ivana, ou ganhando um contra um mais no um jogo coletivo, respeitar também jogar melhor com o Carioca, jogar melhor em time fights, uhum. uh, como jogar um objetivo muitas coisas, acho que quando você joga contra times experientes, o Kami também sabe bem disso, você uhum. aprende bastante porque os times realmente eles não erram tanto então Sim. você precisa ser bem proativo e bem certo no que você faz, que se você comete um erro eles vão te punir e o jogo vai complicar bastante é, e você vê que em pequenas vantagens os caras conseguem fazer o jogo muito difícil então você tenta não errar e você tenta punir eles da mesma forma Acho que esse é o principal. Mas quer dizer, não é um bicho de sete cabeças, tipo, o pessoal acha que você vai jogar lá fora, os caras dão mais dano, tomam menos dano, não é, tem isso, né? É o mesmo Na... league, né? É o mesmo jogo. Só... É o mesmo campeão, só que os caras não fazem né, as coisas meio erradas, eles é. sempre, assim, erram muito pouco. Muito difícil os caras errarem, Sim. mas... Eu acho que a coisa que eu mais percebi é que muita coisa que a gente precisa pensar pra fazer aqui, pra eles não é tão é automático. exato, né? eles já é. sabem, então eles meio que... Concordo eles têm uma vantagem de tempo de pensamento eu acho que ele, que é, é difícil de acho bater que até né? a lane phase deles é bem diferente da, do, do jeito que, o, que a galera aqui no Brasil joga lane phase, é bem diferente, eu, eu particularmente acho que deu pra perceber nessa primeira semana, mudou um pouco o jeito que eu jogo a lane, o jeito que eu tô me movimentando no mapa e tal que é uma não, coisa é. que eu aprendi lá também, porque eles jogam a lane realmente diferente o foco deles é outro na lane, né, tipo, caras é, às vezes não querem só ganhar a lane, tipo, matar o Sim, lane ele... exatamente às então, vezes ele quer pegar uma pressão pra poder ajudar o jungle, tipo, ele sabe jogar muito bem com a lane com jungle, então esse é um que a gente aprendeu bastante lá. Muito bem, trocamos nossa dupla, agora estamos aqui com o Bertete e com o Lucy, nossa linda bot lane. pergunta pra você do houseira Sabemos o quanto você é bom de Jim e que gosta do boneco. Você acha que ele tem chance de aparecer ou tá muito fora do meta? Cara, o Jin é um boneco que para mim sempre pode aparecer. Uhum. É... Eu costumo dizer que ele na minha mão, assim, ele é um Hyper Carry. A galera uhum. fala que o Jin não é Hyper Carry, mas na minha mão ele é Hyper Carry. Então, se a gente achar que dá pra usar, que tem alguma oportunidade boa, a gente não vai ter problema nenhum utilizar, porque, como você falou, eu gosto bastante dele. Então, vocês podem esperar que vai ter algum joguinho de Jin no CBLOL, provavelmente. Lucy, você gosta de jogar com o Jin como a Carry? Jin? Sim, você suporta BRTT Jin. Meu most mais favorito é o Jin. He's like sniper, you know? Roger sniper. What about Draven? Ah, uh, it's always good. Uh, Draven é is on the same It can appear moment. Draven is much easier to né? appear, <laughs> yeah! right? Lucy, question from... I don't know how to say this person's name. Your support pool lately is following the meta. Yeah. But still, do you feel like you want to play something else? Like uh, maybe Lulu or Shen or... It will be like a Mesa for meta soon, like... Mm. So I'm like trying to practice like karma or lulu something like that. Uh -huh. so maybe soon you, you guys will see. Ah. And which one do you think is the strongest? Maybe lulu? Lul For lul me. Karma is better. Ah, oh, really? Actually, Karma is his best champion. Mm -hmm. What do you guys think about that Kog Lulu when the Kog goes tank build? Do you think it's strong? This is too much you did. <laughs> I will never do that. It was night, night, nightmare. <laughs> in, it. <laughs> in solo queue sempre always win. Então o que que você acha que foi o maior conhecimento de, que vocês adquiriram nesse MSI? O que que mais engrandeceu? Cara, uma coisa que deu para a gente é, ter uma noção muito boa é que a gente não tá tão atrás, assim, em questão de jogar o mapa, macro, etc. Eu acho que uhum. nosso time tá com conhecimento muito bom de macro game. É, se a gente perdeu pra esses times, foi questão de realmente conhecimento que o phase, fez, mecânica, etc. Uhum. É, a gente foi bastante punido quanto a isso. Então, não acho que teve alguma coisa que a gente aprendeu muito, assim, no MSI, mas deu pra ver que é, o Brasil tem bastante futuro ainda, uhum. assim. Tá, eu vou segurar a câmera aqui, mas eu vou continuar nessa pergunta. Okay. BRTT thinks that he realized that we're not, we're not so far behind other teams and that we could have won. Do you agree? Yes, I agree with As a team, like, we had, like, experience together. Mm -hmm. I think that is a good point. We are not far away from the other teams. Mm -hmm. Do you think that we're gonna be better at Worlds because we're gonna be together for a longer time? I'm, like, totally agree about, like, that opinion because, like, Teams need to play together for me, like at least two years, like or one, mm -hmm. half, one and a mm -hmm. half year, or like two years. So I think we'll be better. But for me, like we can't secure, like uh, we're gonna win this play, like 100%. So mm -hmm. we need to like uh, do win our first. best. Do <laughs> <laughs> mm. our best, like 100%. Nossa próxima dupla aqui de estrelas, BRTT e Chinon, e a gente já vai começar com uma pergunta que eu acho muito boa, eu vou fazer pro BRTT, mas Tim, se você quiser responder também, eu acho que faz todo o sentido. É uma pergunta que o pessoal tem muita curiosidade, qual que é o limite estabelecido entre conforto e afinidade com o campeão e aquilo que tá forte no meta? Cara... Eu acho que não tem, tipo, um, uma fórmula, assim, tá ligado? De, uhum. é tipo, ah, 30% isso, 30% conforto. Eu acho que, com certeza, o que a gente leva em consideração é a semana de treino, né? A uhum. gente utiliza esses campeões na semana de treino e tal. Um dia antes, dois dias antes, a gente já vai começando a fechar o draft. Então, a gente já tem, mais ou menos, é, pré-setado ali o draft que a gente vai fazer no fim de semana. Então, não tem muito muito mistério, assim, na hora do jogo. Mas quando é uma melhor de 5, quando acontece coisas que a gente não tá esperando e a gente tem que decidir na hora ali alguma coisa diferente, aí a gente puxa mais pra parte do conforto ou coisa do tipo. Senão, é muito do meta e é claro que no treino, o treinador ou o jogador vai falando os campeões de conforto, ele os treinadores já sabem o conforto do jogador e assim a gente vai fazendo o draft. E uma hora ou outra que aparece oportunidade de pique, às vezes um pique que tá totalmente fora do meta pode aparecer. Acho que dando exemplo do speed passado que eu lembro de ter usado é o Velcos, a gente hum. treinou, sei lá, uma ou duas Maravilha. vezes o split inteiro, só que chegou uma oportunidade boa de usar, então esses são os momentos de puxar um pouquinho mais a responsabilidade ali, pegar o pick que é bom pro momento mesmo não sendo do meta. Sim, e essa é uma, eu imagino que Velcos não é o tipo de tempo que você treina na screen, né? Então, até porque é uma situação muito específica. Uh -huh. Então, já é difícil de treinar e pra acontecer ali no jogo, numa MD5, tá, tem um pouquinho mais de chance, mas assim é bem difícil. Uh -huh. Tim, uma pergunta pra você do Moraizito. Desde o MSI eu vejo que muitos dos campeões que você tem já te fizeram essa pergunta, mas o pessoal gosta. Vejo que muitos dos campeões que você tem usado são geralmente mais fixos na lane do que mais movimentadores, com exceção da Zoe e do Silas. Você acha que jogar com bonecos estáticos diminui o seu potencial durante o jogo? Cara, eu acho que depende muito da composição que a gente monta. Vai ter composições que eu vou precisar ter mais pressão no, no mid, então eu pito por... Campeões que tem mais pressão na lane, como o Lucian. Brincadeira, não vou jogar de do brincadeirinha. Depende muito do, do seu jungle, depende muito das suas sides. Vai ter jogo que é, é muito bom encaixar um galho Camille ali, como a gente já usou bastante. Ou puxar um TFzinho. Uhum. E vai ter jogos que, por exemplo, o Silas a gente vai jogar muito pro mid. Ou até mesmo uma Zoe que tem bastante pressão na lane já e consegue transferir essa pressão. Uhum. Então, são estilos de jogos diferentes. Não tem como você focar em apenas em um estilo de jogo e fazer aquilo todo jogo. Ah, vou querer uhum. pressionar e rotacionar. É. São jogos bem específicos e tem. Cada Champion tem seu. Seu melhor momento ali, dependendo da composição. Uma Oriana ou uma Sindra sejam campeões que encaixem em mais situações do que uma Leblanc da vida, né? Uhum. Provavelmente, que é o que o pessoal sente falta. É, então, no geral, esses Meios encaixam bastante em todas as compras. Uma Oriana, uma Sindra, ninguém vai reclamar do time, né? Uhum. De ter uma Oriana. Próxima pergunta é do Nucizinho. Essa pergunta não podia faltar, infelizmente. Vou okay. ter que fazer. Ficaram surpresos com os pics de Viego e Gwen? Ah, imagina. <risos> de Gwen não. De Viego, eu não entendi nada, na hora. <risos> Quando eu vi a nossa comp ainda, porque a gente fez uma composição que tinha, entra... tinha que Você entrar entra, neles. Cara. A gente tinha, não tinha muita range, a gente uhum. tinha Nautilus de engage. Contra a Gwen, uhum. um bonecão que tem aquele W ali e o Viego pegando reset, uhum. tava bem difícil ali na, na hora do jogo. Sei lá, eu não conseguia dar um auto ataque não. Uhum. Chegava aquela Gwen ali na frontline, eu ficava olhando pra ela, ela olhava uhum. pra mim, ela começava a matar todo mundo. A vida dela não descia. <risos> Aí, do nada, clicando pra bater nela, eu andava pra, pra frente, ficava na posição porque não dá pra tarjetar ela, não, um então... Desespero né? Ela bate em é, todo mundo ali, não dá de... pra focar é. nela. E do nada, tem o Nautos do seu time te tacando hook. Ela... <risos> Exatamente. <risos> cara, eu juro pra vocês, fazia tempo que eu não via um jogo que eu olhava pra teamfight e achava, cara, acho que não tem o que fazer de não, não, qualquer não, forma. Mano, pior que isso foi bizarro. A gente é um time que teamfighta muito bem. Sim. E Porra, a primeira luta, assim, acabou a teamfight. Eu galera, não foi nem close, hein? A gente conseguia às vezes entrar na The deles e matava, matava. Mas não importava. Não importava <risos> porque eles tinham uma Gwen e um Viego para pegar Reset quem entrasse ainda. É, aí ficava meio que possível Mas vocês acham que é porque os bonecos são quebrados? Ou a combinação é quebrada? É, ou a Gwen, a gente, eu acho quebradíssimo. Foi um pouco de azar da nossa compra e não dá muito certo? É, tesourada. Dá, dá para ganhar, dá pra gente ganhar. Uhum. Tipo... A, a gente não podia errar naquele primeiro arauto. Tem que jogar muito perfeito. Uhum. Tem que tipo, matar um e não dar window pra reset, porque se o cara pega uma aqui um reset, basicamente já acaba a luta, então é, é tá muito pronto. difícil. Pergunta do Marcos aqui, vocês acham que tem algum time nesse split que é mais chato de jogar contra? Ou é todo mundo a mesma mesmo nível? Pra mim, eu acho que são os mesmos times do split passado, assim, que conseguiram bater de frente ali pelo menos tirar alguns jogos, eu acho que a Vorax continua sendo o um match mais difícil. Inclusive, imaginava um jogo mais difícil com uhum. eles na primeira semana. Uhum. Ainda mais por, por a gente não estar tá na melhor forma. Uhum. Mas eu acho que vai ser ali Flamengo e Vorax. Ah, rival? Não acho que vai ter rival não, mano. Tipo... Mas mais pegada é, é, por... é, porque eu, sei lá, como você falou, achei que a que ia ser o é seu time mais uhum. difícil assim, do campeonato e o jogo foi bem tranquilo contra eles. Sinceramente, no jogo contra o Flamengo, eu acho que a gente tava jogando melhor que eles e perdeu basicamente porque não tava sabendo como a gente fightar contra aqueles campeões e... Sei lá, a gente foi pego desprevenido, então... Uhum. Eu acho que se a gente conseguir manter o ritmo no campeonato, é claro que melhorando... Eu acho que vai ser um pouco difícil, assim, ganhar da gente. Então você acha que vai ser difícil ganhar da gente? Dá pra dizer que nosso maior rival somos nós mesmos? É, eu acho que o nosso rival vai ser nós mesmos. É... Eu acho que é até um pouco prepotente, assim, falar, mas eu acho que o nosso time tá um pouco acima, assim, dos outros. E uhum. voltando no Campeonato Internacional, da experiência que a gente obteve lá e a união que o time tá, eu acho... Realmente, só depende da gente. Ah, eu acho que se for colocar numa balança assim, a gente teve bons jogos com, com os times lá de fora também. Uhum. E o problema lá é que a gente não tava conseguindo sair estável do early game. Tim, eu vou te interromper e já Sim. vou pra próxima pergunta, que é exatamente sobre isso. Já que você tava entrando nesse tema, que eu fiz pra todo mundo, só falta você responder. O que, que você conseguiu absorver de maior no MSI? Assim? Qual foi a sua experiência lá? Como é que volta o t do MSI? O que eu vi, na verdade, é que a gente tá no caminho certo, como um time. Uhum. Eu acho que vendo os caras jogarem, jogando contra eles, é, eu não senti o que eu senti quando eu fui pro Mundial lá em 2014. Uhum. Em que a gente não sabia de conceitos do jogo. Não sabia. Basicamente porque a gente perdia. E nesse MSI eu acho que a gente não tava atrás nisso. A gente sabia como os caras iam jogar. Não tinha nada que pegava a gente muito surpresa foi mais que eu falei mesmo acho que a gente não conseguiu uma estabilidade no early game lá uhum. e isso acabou prejudicando um jogo ou outro mas de uma forma geral assim de como te enfaitar de como rodar o objetivo acho que a gente mostrou isso muito bem lá então a gente está no caminho certo você acha então que a distância nossa dos outros times ela não é tão grande quanto pode aparecer que é para o público geral né o pessoal da torcida e tudo mais sendo sincero antes de começar eu achava que ia ser maior sim uhum. essa diferença mas chegando lá, a gente bateu de frente com os times que jogaram semifinal da MSI. Por ser o MSI é um campeonato mais difícil de só ter os campeões de cada região. Então achei que seria um pouquinho. Teria um pouquinho mais de gap ali. Uhum. Mas no final a gente viu como foi. Teve alguns jogos, mesmo a gente juntando nossa melhor forma. Acho que a gente demorou um pouquinho pra se adaptar lá também. Uhum. Então acho que tem jogo sim, velho. Uhum. A Lane Phase é muito mais difícil? O que eu senti lá. É que, tipo, aqui no Brasil, por exemplo, eu consigo dar blind pick TF. Uhum. Lá fora, se eu dou blind pick TF, o cara vai me punir de alguma forma. Entendi. Então, tem picks que são muito arriscados lá, que eu conseguiria usar aqui no Brasil, só que lá fora eu provavelmente seria punido. Em, em níveis mais altos, então, essas questões mais delicadas de drafts causam um impacto dentro sim, de jogo, sim. mas entendi. entendi. Lá, qualquer errinho, eles, desde Essa draft é... como dentro de jogo. bot, cara, o bot é surreal a diferença de, tipo... Boxinha europeia, coreana, etc. Tipo nunca eu imaginei que eu ia morrer naquele level 1 contra os turcos, nunca, contra uhum. Alistair e Samira, porque é uma lane muito fraca level 1, uhum. e a gente simplesmente só morreu eu fiquei tipo, <risos> ah, que que foi isso? O que, é. que é. É aconteceu uma, É uma boa questão, fazia tempo que eu não ouvi alguém falar sobre isso, e realmente é, é uma questão que no Brasil não acontece muito, talvez até por isso que a percepção dos jogos brasileiros seja que é um jogo meio bagunçado e tudo mais, porque se um time punisse o outro hard, hum. não ia ter tempo pra bagunça, né? Ia ser só um, um stomp interessante isso a gente ver Pessoal, chegamos ao fim desse PEN responde. Ah. Espero que vocês tenham gostado. De novo, agradecer a BMW por nos ceder esse espaço maravilhoso para gravar nosso carpool. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho e nós nos vemos no próximo Pen Responde.